Coma! Coma! Coma! Como o espaguete! Como o espaguete! Meu espaguete é a armadilha perfeita para atrair esse humano, Sanis! Como autoproclamado um ótimo chefe, eu diria que este é o melhor prato que existe. É só olhar, Sanis! Eu peguei! Tá aqui!